Olá pessoal do F1 Horizon Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo De Fórmula 1 Como sempre né, meu canal é de Fórmula 1 Então eu tenho que trazer Fórmula 1 <risos> E hoje eu vou jogar A primeira vez aqui, aqui no canal tá? Eu já joguei já Fórmula 1 Multiplayer Mas é a primeira vez que eu vou jogar Fórmula 1 Multiplayer né Só que no Fórmula 1 2019 E olha só essa thumb Eu eu eu mitei né mano Eu, eu sou o cara mais Sou o melhor como é que fala? Designer do que existe no mundo. Mentira. Mas essa também eu acho que foi a melhor no canal. Eu não vou fazer melhor que essa. Duvido que eu faça, mano. Essa foi bacana, hein? Mas, vamos lá então para o vídeo de multiplayer. Teve momentos bons, teve momentos ruins. E esses momentos ruins foram muito ruins. Principalmente no final, mano. Vocês vão ver. o oh, cagado que aconteceu. Eu tava... Vamos se dizer bem. Não dá muito bem não No começo vocês vão ver o... A cagadinha né Mas beleza, acompanhe o vídeo aí Se você gostar deixa o seu like Fui Bom, eu tava tentando achar aí um... Algum servidor aí Mas enquanto eu vou achando Eu vou falando aqui mano Não recomendo vocês jogarem Servidor lobby Público tá É uma porcaria mano, os caras estragam Tudo o a partida, né? O jogo. É, é muito... É muito porcaria. Os caras... Eu joguei uma vez antes. Mano, os caras só batem. Os caras estraga tudo. Ai, mano. Os caras, tipo... Ele passa reto assim na curva. Você, quando você estiver fazendo a curva, você... O carro bate, não sei, entendeu? Mano, o cara bate. Não sei, não sei se vocês entenderam, né? Ficou meio bagunçado a explicação, mas beleza. E... Então, não, não recomendo, tá? Se eu se seus amigos tiver o jogo aí, eu recomendo você jogar com eles. Tá? Não, não faz lobby aberto, não né De qualquer pessoa aí não é bom. Depois de 10 minutos, pareceu uma hora achando o servidor. E aí, tá aí na ia é para Abu Dhabi, mas o cara trocou barinho, não sei porque. Eu fui com a Mercedes e nossa, fez a pior classificação da da mercedes eu acho <risos> mas vamos lá o setup que eu escolhi foi o setup lá do jogo mesmo aquele segundo setup lá tá eu, eu achei bom né que é 444 na asa Então é só isso mesmo é... porque se colocar no, no padrão acho que tem muita asa dele não pega tanta velocidade final entendeu não pega muita velocidade também né? mas a qualificação foi horrível esse começo aí na né, no, no, no primeiro setor foi bom até mas tipo o que eu estranhei do carro é que tava deslizando muito sei lá ele tava saindo muito da pista sem motivo aí ó primeiro setor foi aí ó começo aí daí já começou a... A... a estranhar mais ainda né mano porque ali nunca que, que derrapa eu tô usando o completo mano não era para derrapar e olha esse essa frenagem, olha só que porcaria, é ali que tem que frear, entendeu? Mas não sei porque que freia. Olha, aí, eu já, já tava em último, né? Mas, como eu falei, eu não sei como que eu não consegui ficar em último ainda, né? Oh, ah, eu acho que ele não colocou todos os carros, deve ser por isso que eu não fiquei em último, deve ser isso. Olha, aí o carro tava horrível de guiar, mano, não virava. Parecia, que, parecia pneu duro, sabe? Só que... 30% cento de desgaste <risos> o carro tinha velocidade final mas hum, não tinha aderência no pneu sabe Não, não tava horrível horrível eu, daí nesse final eu peguei já o jeito Vou pegar um pouco do jeito né? eu não entendi nada mas o décimo eu não fiquei em último porque ó, demorou até para finalizar então quer dizer que eu não fiquei em último Aí. Décimo oitavo, cara. Nossa. Aí bora pro corrida. E aproveitar também mostrar a estratégia de pneus e combustível. Combustível eu coloquei só mais um. Né? De voltas. E... Quase não deu, né? Quase não deu. gastou. Que eu usei bastante combustível rico também, né? Mas... Aí, aí eu coloquei. 4? Quatro... Não, coloquei seis voltas. Eu, eu não tô enxergando porque tá embaçado aqui a imagem. É beleza. Só que daí vai.. Vocês vão ver aí. Eu vou ter que fazer uma volta antes, né? E parece que os caras tomou punição porque eu tô em 16o agora que eu percebi. Alguém acho que tomou punição, hein? Aí, esse começo e foi. Um não entendi foi nada <risos> já começa aí já né mano estranho nem oi oi oi oi oi oi oi me já entendi é já por que que eu vou ter que adiantar a parada né ó, gastei tudo pneu nessa nesse negócio aí. no borrachão né ó, vou até mostrar ali ó aí ó nossa aí já dá um mesmo que seja só isso mano, dá uma... dá uma. dor no coração na hora que você dirige. Coloquei no, com... no econômico, mano. Não, eu gastei bastante de gasolina só fazendo aquele coisinha lá. Mas tá bom. Então 25% da corrida, mano. É. Cumprido. Ah, já conversa aqui, hein? Olha os caras barbeiros aí. Pois é. Hum? não sei se foi atrás não sei que carro que foi na verdade mas não foi atrás porque o cara ali do cara de trás se fosse atrás tá, tá quase grudada em mim né ai ai ai Os ai ei, ai ai ai ai não dá mano Esses caras aí Eu também tava com netcode, mano. Aí o pneu já tá, já tá indo pro espaço quase. <coughs> Mas vamos lá. Tem bandeira amarela ali na frente. Olha lá. Mano, esse cara foi chato pra caramba a corrida inteira. A corrida inteira eu fiquei brigando com esse babaca ali da frente ali, ó. Nossa, mano. Que cara chato, mano. Que cara chato. O cara ficar batendo em mim quase, quase que tipo fez aquele negócio sabe que eu falei né que é tipo eu tava fazendo a curva e o cara foi reto ali para bater em mim mas por sorte ele não bateu em mim mas <risos> passou reto e vi ali quase bateu mano pra, foi um fiozinho de cabelo ali para bater aí, aí ó pelo tá ficou muito esquisito mano do nada, mano. Ah, ó, essa Williams não deu nem pra. Essa rasa aí, não deu nem pro No final da corrida ele tava quase uma volta ali, mano. O cara batendo em mim, esse canal aí, ó. Olha ai. olha Os caras não sabem me atrapalhar, Meu Deus. Eu não precisava de. de... Como se o rico, né? Ficar gastando tempo com esse cara aí. Oi oi oi, meu Deus eu, eu fui eu que errei na verdade né Porque eu freio antes eu esqueci Eu perdi o ponto de frenagem okay, ah, a beleza Eu fiz o melhor primeiro setor não é Nosso amarelo tá tava voando na minha frente mano Tava Nossa de Maneira amarela Aí o cara eu... nossos dois ali ó <risos> Meu chapeuzão cara Vai vamos lá, aí, ó. volta 3. Aí então vamos ver. Aqui é uma volta boa. aqui uma volta polêmica, aqui né? Vamos para uma volta polêmica. Aí vocês vão ver agora a batalha que eu vou ter com aquele cara lá chato que eu falei para vocês aí. Ó. O cara da Raza errou nem na minha frente, ali ó. Olha, olha. <risos> Achei da não mas beleza aí ó agora vai começar a o furdúncio aí mano com esse cara ruim aí tô, tô falando na lata mesmo o né? caramba esse cara, esse cara hein? Ó, ó, aí olha ó. daí o cara eu, dá dá aviso para mim sendo que eu não fiz nada foi ele que é tomar nada eu podia jogar por outro lado podia mas não tipo vocês sabem como é que é o cara dos online né mano vocês sabem Aí, ó, o Jeff falando que quer parar mais cedo, né, porque o pneu já tá uma desgrama, mano. Vou pegar o DRS, mas parece que não adiantou de nada. Vai demorar pra ultrapassar esse cara, daí ele ultrapassa, daí ele bate em mim, daí eu ultrapassa. <risos> Olha lá, eu fiz loucurada ali, tá tava brabo já. Só que aquele negócio lá de, de aviso lá, nossa. Só que teve uma hora, mano. Aí eu confirmei pro Jeff que eu queria o pneu, que eu queria parar antes, porque os caras já ia parar antes mesmo. Porque ele já tinha batido, gastado o pneu em borrachão ali pra voltar na pista. E ó, já, já tava muito ruim mesmo. Desde a terceira volta já tava ruim pra caramba. E olha você vê como é que é os caras do multiplayer, né, mano. Eu, fal, eu falei, mano. Não crie lobby, tipo, pra, pra jogar público. Joga com seus amigos que é muito melhor. Eu queria bater nele, foi uma pena que ele ter virado Ghost, mano. Foi muito pena, sabe? Olha lá, olha, olha, olha, ó, ó. Você vê. Daí, nossa, essa hora foi a hora que eu fiquei pito da vida, mano. Não sei se já viram já o Tony Catano.. O Tony Catano falando isso, né, mano? Fiquei pito. Pito. Pito! É, então eu fiquei desse jeito aí, mano. Daí, ó, tá lá rasgando o carro agora. Você vê como o tio rico aí. Rasgando o carro gastei o combustível só para tentar ultrapassar esse bosta aí que eu já sabia que ia dar trabalho de mim para mim né mano ai ai eu também errei por causa dos pneus também mano que tava muito desgastado a ah, porcaria aí o controle não quis colaborar né mano Mas ah, beleza o motor já tá meio aquecido, já estava já 105 graus, se eu não me engano. Daí eu só coloquei no, no econômico e no padrão também. Coloquei no econômico nas curvas assim, né? Tipo nessa aí. Mas eu tava chegando perto porque o pneu dele. o meu carro é melhor que o dele e o, eu, eu acho que o pneu dele tava pior que o meu, não sei. Eu será que ele não tem ritmo de corrida mesmo? Eu também já não tinha mais ritmo de corrida por causa dos pneus aí, né? Mas eu vou deixar fluir a batalha aí, né? eu já tava aqui nas voltas dos boxes, né? E olha só, cheguei perto dele nos boxes, porque eu acho que ele freou ali. Ele tava com o nem manual, eu acho que tava, né? Porque tipo, olha, eu cheguei muito perto dele. Não sei se é normal isso, mas eu cheguei muito perto dele. Aí o boxe aí maroto demorou um pouco. Aí a raça... O cara da raça tava com o bico quebrado. Demorou um pouco. Mas também né, eu não tava se preocupando com a raça. Tava se preocupando com esse bobão aí, ó. Ah, beleza. Vamos lá, vamos buscar aí. Olha, ele nem trocou a marcha do bagulho. Uma sacanagem. Então, ele... ah, por enquanto não vai ter nada, né? alguém coisou de novo aí e vamos lá né a gente vai eu vou ficar aqui para ver se vai acontecer alguma coisa aqui vamos ver se eu ah eu acho que eu vou derrapar e aí ó não quase até uma hora que foi feio mano. foi feio foi triste também tinha conseguido ultrapassar o cara Ah, não vou dar spar não. não vai dar para não só segue o vídeo aí ó, ó eu vou pegar o DRS aí vamos ver o que acontece ele não vai acontecer nada, <risos> mas só isso mesmo, então vamos mais pra frente da corrida. Ele está com metros, Bom, aí continuando, aí parado. já tô na volta Tempo 10, parado. 4 voltas pra acabar, nossa, e já cheguei nossa, bem perto dele, dele aí, ó. Vigula, nove, Nessa hora que deu a bandeira maior, pensei que era ele, mas foi a pena mesmo. E... nós estamos chegando cada vez mais aí, perto de cada volta, mano, não sei porquê, deve ser ele mesmo, né? Ele errou pra caramba, é mentira. Ah lá, ele errou aí também, meio que errei, mas também acertei. Então aí eu, eu já tava meio gastando já o combustível já, né. Eu cheguei bem perto aí, ó. Não, não quis ultrapassar por motivos óbvios, né. Mas aí eu... o cara deu espaço, então eu ultrapassei. Eu até estranhei esse tipo, ué. tem alguma coisa errada, deu espaço pra mim. Eu fiquei até. Eu fiquei até com medo aí. De dar espaço para mim virar com tudo para bater em mim. Mas ah, beleza. Deu tudo tranquilo deu de boa. Tomei a punição de. 3 segundos. Ou de dois, tá embaçado, já falei pra vocês. Ai ai ai. Complicado essa vida, né? Eu não consegui entrar. Mas de qualquer jeito vocês vão ver no final o que aconteceu, né? Eu não ia conseguir mesmo. É, exato. E, então aí, ó. E quando eu tô na frente, o cara vai vai pra cima, mano. Eu, eu não entendo ele. Eu, eu não entendo esse cara. Não foi. Não, não faz nenhum sentido, mano. Olha lá o doidão aí, ó. Ó, Mas também foi meio culpa minha também, porque eu sabia que ele tava lá e eu virei com tudo né? Mas tá bom. Pegou DRS, daí... Dei pegar a vaca aí... Fiquei meio rateando aí, ó. Aí, ó. Fechou, eu? Bonito, né? Esse fio da mãe aí. Eu tava perdendo minha paciência, já. Já perdi já fazia, já, né? Com esse cara aí. Aí, ó. Começou a derrapar, mano. Ficou... Horrível o pneu. Esse pneu médio, É... é tudo ruim, mesmo. Olha lá com isso o desgaste já tá meio ruim já ah basta pega DRS, ele errou ele errou o dele deve estar muito ruim né? mas beleza, só meter mete marcha aí meter marcha falei ah daí quando pega uma fica na frente dele dele começa a correr né vai entender, vai entender né? tentei tentei correr pra caramba certo, aí, mas não, ele é o cara é bipolar sabe vamos mais à frente do vídeo nessa volta aí o cara estava estava tipo errou ali naquela curva nessa curva na verdade ele vai errar ele se, se distanciou um pouco de mim ali ó eu acho que ele, ah, ele rodou ali ó dá pra ver no mapa nossa daí eu comemorei mano nossa eu comemorei mais e... que que palmer ganhou no mundial é medir e <risos> aí daí mano eu queria queria buscar o cara da frente ali né mano daí nossa foi uma felicidade quando o cara errou mas tudo não são flores né mano tudo não são flores <risos> Eu, só, eu queria só ultrapassar o cara ali da frente para tipo, ele ficar brigando ali Com o cara detrás E olha só a cagada que está acontecendo Com os meus pneuzinhos Não deixei ultrapassar Meio que fechei ele Nem sei o que aconteceu Tava rasgando o motor <risos> Aí eu tava com medo já de virar ali Porque eu já tomei comissão, né Como vocês diriam anteriormente e vamos entrar na volta 3 daqui a pouco Já o pneu já estava horrível, já, horrendo Né Vamos adiantar mais um pouquinho do vídeo E bom, aí Foi a tristeza total, mano Aí, veja só o que aconteceu Ai, eu não entendi Porque aquela zebra lá nunca derrapa o carro, mano Eu fiquei pito, mano ah, daí eu fiquei bolado, mano, quis nem saber Eu não ia conseguir passar mesmo Só uma volta ali, o... Ah, e o cara da Red Bull passou, putz Agora que eu vi, mano, nossa, olha que cara safado, mano Deve ter feito alguma traquinagem Nossa, mano, mas vamos pular pro final pra corrida Porque eu não vou conseguir ultrapassar mesmo, não vai ter nada de especial Ele chegando no final dessa porcaria dessa corrida aí, ó Décimo, décimo oitavo, né? Eu cheguei na mesma posição que eu, <risos> eu fiz a qualificação, né? Uma bosta. Mas vamos lá, vai aparecer o pódio aí. Tanto faz o pódio não, não quero saber o pódio. O essa corrido e o que viado tá no pódio, entendeu? Me esquisito isso, mas tá no pódio. <risos> tá bom né? Tá beleza mas Então eu vou finalizando esse vídeo por aqui enquanto tá curtindo e tudo pode aí, eu não gostei nada não sei, né e mais então foi esse o vídeo, deixe seu like se você gostou desse vídeo se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os vídeos aqui de Fórmula 1 segunda, terça, quarta, quinta e sexta, beleza? então, eu vou só dar um vizinho rápido aqui pra vocês que eu, eu vou tirar tipo, alguns dias de folga assim até terça, tá? até terça. E pra mim fazer, continuar fazendo conteúdo nesse canal que está aparecendo aí no card, beleza? Que é o meu canal principal. Que, eu, que é o meu canal mesmo, que eu criei assim, o meu primeiro canal de verdade, entendeu? Mas é isso, se inscreva lá naquele canal também. Eu vou, vou postar conteúdos de jogos também, não só de Fórmula 1, né? De jogos em geral, vários que eu tenho aí. Mas fui... Tá, já tô muito enrolado aqui. <risos>